O bagulho tá em português, velho. Informação importante. Obrigado por baixar e Night Funk em Doki, Doki Takeover. Aqui estão umas coisas que você deveria saber antes de começar. Aviso de epilepsia, aviso de horror. Ok, é um monte de aviso sobre o mod. Tudo bem. Ó oh, a musiquinha, mano. Eu já lembro do demônio já, vem. Ó oh, o Remix! Que isso, que foda, velho Ah, beleza, português aí, ó Português do Brasil, ó Mano, eu, eu cliquei, acho que eu cliquei o botão errado, mano O mod perguntou se eu já joguei o bagulho da Mônica E eu disse que sim, sendo que eu não joguei nada Bem, eu acho que já era, eu cliquei enter Eu acho que eu estraguei o mod pra sempre Tudo bem, talvez eu tenha pulado algo que eu não deveria Porque, ó, ó, olha isso Que porra é essa? Bem, vamos lá Prólogo, apenas Mônica, meu Deus, é bastante coisa Vamos lá, vamos embora no hard acho que a Mônica é pixelada e os outros não? Hã? Eu jurava que eu fui deletada depois do que eu fiz com todo mundo. Mas onde eu estou agora? Bip. Olá? Skitty boop. Você quer cantar? Bip, dai. Tudo tá acontecendo tão rápido. Mas sabe de uma coisa? Eu adoraria. Normalmente eu tocaria piano enquanto canto, mas não custa nada variar de vez em quando. Então vamos. Let's go. Vambora. Tá bem feitinho, hein? Ó. Let's bora, mano. Eu tenho certeza que eu pulei alguma coisa que eu não deveria, mas tudo bem. Eu posso jogar em outro vídeo. A voz dela é bonitinha. Ai, meu Deus. Não! Bem, dois problemas Primeiro que eu errei essa nota miseravelmente Segundo que eu esqueci de colocar a downscroll E as, os controles que eu jogo normalmente Agora vai, parceiro Meu Deus me Mesmo colocando as teclas certas Eu ainda consigo errar, velho Eu bugo um pouco com essas setas pixeladas, sei lá Bonitinha mais dela, engraçada, velho Beleza Eita porra, pega leve aí, querida Pega leve aí, mano Vambora, vambora A primeira música já Já chegou chegando, velho O bagulho deve ficar insano mais pra frente Ai, que bonitinha a melodia Muito bom, muito bom, tamo manjando. É muito engraçada essa música, velho. Eu tô só esperando pra ver se esse jogo vai ficar psicótico igual o jogo original. Eita porra, calma lá. Safe? Acabou? Beleza. Skribb, você manteve o ritmo muito bem. Ah, já faz um bom tempo desde que eu me sentia tão feliz. Podemos cantar de novo? B. Tudo bem, lá vamos nós. No... Quem diabos é você? Ah, não. Nem fudendo que o senpai vai invadir o rolê, velho. Hum? É ele mesmo. <risos> Pera aí. Esse aí é o meu microfone? Por onde você o achou? E o que aquele verme tá fazendo por aqui? Não se divertiu o suficiente me fazendo de bobo antes? Agora você traz seus amigos horrendamente... Atraentes para zombar de mim de novo? Ei, não é o que... Você me devolve isso. Eu tenho algumas contas para acertar. Que? Não, espera, eu tava prestes Eu disse, me devolve isso. Não! Ok. Beleza. É praticamente. Eles vão cantar juntos, nem fudendo. Muito bom, muito bom. Nossa, pior que o estilo de arte dela combinou perfeitamente com, com esse jogo. Meu Deus, agora é os dois tretando... Comigo ao mesmo tempo, enquanto eles tretam Da hora, beleza Aí, porra E tá misturando com a música dele Inclusive, muito bom Épico, épico, no mínimo Caraca, muito foda, velho Eita porra. Preciso nem falar da girlfriend, né? Tá sempre suavona no canto. Caraca, mano. Essa luta ficou intensa, né? Foda, foda. As músicas são bem curtinhas, né? Pelo menos por enquanto. Primeiro você rouba minhas coisas e agora vem pra cima de mim com isso? Quem que você pensa que é? Agora sai da minha frente. Eu acho que não vou. Mas você pelo outro lado... O que você tá... Vixe... Ih, ah lá. Ah lá, ó. Aí, ó. O que, que eu falei, mano? Eu falei, eu sabia... Ó, essa música, eu tô falando. Essa música é o capeta. Beleza? Eu, eu acho que é isso, né? Vamos direto pra Sayori, então. Tomara que ela não faça cosplay de Sayori, se é que vocês me entendem. Ó, oh, cutscene bonitinho. <risos> Oh, meu Deus, que fofinho que ficou elas nessas artes, mano. É, só, é simples assim, é cheguei, to microfone. Parece que temos visita. Sério, Sayori, você trouxe um menino pro clube? Ei, eu não tava esperando por ninguém novo. A gente nem distribuiu cartazes pro clube ainda. Mas olha, Natsuki, nós temos outra menina também. Pensamentos vazios. <risos> Se eu soubesse que estávamos esperando mais membros Eu iria ter perguntado a Natsuki Pra fazer alguns cupcakes de boas-vindas Ah, e talvez eu teria perguntado a Yuri pra fazer chá também Eu preciso escrever isso pra mais tarde Planejar a festa do chá para o clube em breve Parece que você já tá bem animada sobre os nossos novos convidados Mas você ainda nem perguntou seus nomes Ah, certo, eu sou tão bobinha Quais são seus nomes, novos membros do clube de literatura? Ibski <risos> Gesto feliz vocês dois são boyfriend e girlfriend? Ah, vocês são fofinhos juntos. Meu Deus, como é que ela entende eles falando? Isso aí são apelidos fofos e tudo, mas tipo... Quais são seus nomes de verdade? Bipski! Outro gesto feliz. Sim, nós sabemos que vocês estão namorando, a gente quer saber os seus nomes. Bip, que dip. Eu já não gostei deles. Eles já estão zoando com a minha cara. Natsuki, não seja assim. <risos> Me desculpe por aquilo. Se você não quer nos contar seus nomes, tá tudo bem. Eu sou a Sayori, aquela linda e amável garota com cheiro de lavanda é Yuri. E a porra, pulei a frase, foda-se. Com introduções ao lado, nós podemos perguntar pra, pra que servem esses microfones? Eu já ia perguntar sobre isso. Eu espero que você não confundiu esse lugar com o um clube de canto. Bufdei. Você quer mesmo cantar conosco? Eu não tenho certeza quão confortável eu estaria fazendo isso. Confortável com M. Tem algo errado aí, eu acho, hein? Esquilo Como assim nós temos que cantar? Sabe, nós estivemos trabalhando tão duro em escrever em poemas recentemente. Eu acho que ter uma divertida sessão de canto com todo mundo seria o descanso perfeito que todas nós precisamos. Quando você pensa sobre cantar, é só recitar poemas com música no fundo, não é? Eu aposto que todas nós seríamos ótimas nisso. Aqui, eu vou primeiro. Mano, a personalidade delas tá igual a do jogo original, incrível, o cara que fez esse mod aqui gosta muito de Doki Doki Vamos lá, musiquinha fofa, ai que bonitinha a voz dela, mano Nossa, é muito bem feitinho, velho, inclusive as cores das setas também faz referência às cores padrão do jogo Eu tô meio, eu tô meio lesado, velho. Muito fofinho, velho. Bonitinho demais. Muito bem animado também. Porra vai ser muito triste se o cara realmente botar Se tiver realmente uma cena Bizarra Envolvendo elas nesse mod E com certeza vai ter, mano Aqui ah, eu tô querendo enganar Meu Deus, eu tô muito Batata, velho Que isso? isso foi meio sinistro Viu, aquilo não foi tão difícil Ah, foda-se, eu pulei a fala de novo, velho. Eu fiz um bom trabalho? Gesto feliz B Ah, oh, eu tô tão feliz que vocês estão curtindo o seu tempo aqui É meu dever se certificar de que todo mundo no clube tenha sorrisos lindos e brilhantes Afinal Eu sou a presidente do clube Puta que pariu, olha aí Acho que fudeu Agora o bagulho vai ficar frenético, velho. Tudo tranquilo por enquanto Continua muito fofo, inclusive Agora que eu reparei que quando eu acerto a nota perfeita ele fala Do Bom. Alá, alá, ó, vai tomar no cu para com essa porra, velho. Coisa horrível. Começar a desgraça, velho Beleza, de boinha, de boinha, de boinha, de boinha Ai, ai, ai Safe, safe demais Vai dar merda agora, velho Agora vai dar merda Ai, ai, ai Ui, ui, ui. Aquilo foi uma performance incrível. Eu sabia que você tinha talento. Hoje foi uma das únicas vezes que eu tive que cantar na frente de estranhos. Estou feliz que todo aquele treino tenha valido a pena. Eu gostei bastante da escolha de canção também. De onde que ela é? Ah, eu escrevi aquela canção. É algo que eu passo muito tempo em longas noites trabalhando. Era dedicado para alguém que significava muito para mim. Graças ao que a letra da música é tipo i, i, i, e, e, e. Infelizmente muita coisa aconteceu e eu perdi minha chance de cantar para aquela pessoa. Eu ainda não sei onde eu estou, então eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para ela. Embora eu nem sei se a pessoa iria querer escutar ela. Ah, mas em que trágica história você se Rolou dentro de. Dentro de. Ô, <risos> oh, tradutor! Puta merda, hein? Eu posso lhe prometer que esse lugar é um que não tem mais tragédias. Eu irei estar por perto sempre que você estiver com uma canção em seu coração que precisa ser cantada. Ah, quem vê nem, nem pensa que eles tretaram agora há pouco. Esse cara tá dando em cima de mim demais, de repente. Especialmente depois que ele explodiu comigo com aquele garoto antes. Aí, ó. Viu só? Foi o que eu disse. Bem, se eu não tivesse parado aqui, seria uma lixeira em que estaria dentro. Eu espero que as outras estejam bem. Atsuki, Yuri, Sayori. Depois do que aconteceu, eu achei que restaurar os arquivos dos personagens delas... E sair seria a melhor coisa para o clube. E para aquele que eu amava. É. Tem algo incomodando. Ah, eu tô bem. Eu não sei o que foi aquilo. Vixe. Vambora, mano, vamos de Natsuki agora O bagulho, o mod é completo mesmo, né O mod tem muita coisa, what the fuck Tá bom, você me convenceu Hã? É melhor não contar isso para ninguém Mas às vezes eu canto na frente do espelho com a minha escova Mas só quando meu pai não tá em casa Uhuhu. Ei, eu ouvi isso, tá bom? Eu só tava imaginando você fazendo isso, parece ser tão adorável Se cala! E pare de me chamar de fofo, eu não sou fofo uh, eu não devia ter falado nada Vamos só começar logo Vambora, por favor A ah, Sayori felizinho lá atrás a vozinha dela. Eita porra. Ó. Olha o beat. A animação dela é muito fofia também, velho. Ai, que bonitinho! Por mais fofa que seja essa música, ela me dá o gatilho de lembrar das merdas que acontecem em do que velho. Bora, porra Tá safe demais, mano Safe demais pro meu gosto Que isso, não errei nenhuma vez O bagulho é fácil também, mas beleza, não vou ficar me gabando não Ah, deu pra acompanhar o ritmo? Risadinha The buscar a risadinha da girlfriend de, de que sabe que o boyfriend já passou por cada demônio bizarro E isso aí foi super tranquilo <risos> pare de me chamar de fofa Não preciso de garotos me chamando de fofa também Ele é o único garoto aqui, Natsuki Bom, eu estive pensando em convidar um amigo meu pra se juntar a nós Mas eu aposto que aquele bobo vai se juntar ao clube de anime ao invés disso Hum, <risos> sabia que eu deveria ter experimentado algo novo Por sorte, esse não é o único tipo de música que eu escuto Se tem alguém daqui que consegue superar expectativas, sou eu Manda ver Vambora então, demorou, quero ver A imagem dela, putaça na barra de vida lá em cima. Oh! Olha os glitter na tela, velho. Parece um scrap do Orkut. Da porra! Só porque eu falei. É tipo uma pessoa ultra fofa tentando mostrar que não é fofa. Aí fica tipo uns gatinhos, um coraçãozinho vermelho. Do rock, mano. Tá ligado? Malvado Ok Eita porra pelo que eu tô vendo, pelo menos até agora, esse mod não é muito focado na dificuldade. É uma questão mais de história e de músicas boas. As músicas são bem boas. Mas até então tá estupidamente fácil e eu tô com medo de estar tá falando isso e me arrepender depois. ela é do rock, gente. Cuidado. Oh yeah. Super tranquilo, super de buenas E aí? E olha que eu errei duas vezes ainda, hein Trouxão E aí, o que, que vai rolar dessa vez? Aquelas garotas estão me dando esse olhar furioso desde que eu cheguei Fa Fiz algo de errado? Ah, vejo que notou as minhas queridas colegas de classe Eu meio que tenho um grupo de fãs dedicadas por aqui É natural quando você é o indivíduo mais popular da sua escola Parece que estão todas com inveja de você Conseguindo conquistar meus interesses tão facilmente Elas matariam só pra ter um momentinho comigo Infelizmente elas não valem a pena <risos> Isso é... Hum... Você deve ter seu próprio fã clube de onde você veio, não é? Alguns dizem que sim, mas pessoalmente parece que tudo que eu fiz pela minha escola foi por água abaixo Nunca quis ser popular, honestamente só queria compartilhar minhas paixões com quem quisesse escutá-las E graças a isso eu conheci o meu incrível grupo de amigos Eita porra Ok Eu acabei de ver mas por quê? Você tá fazendo aquilo de novo, Mônica. Você pode sempre me dizer seja lá o que estiver te incomodando. Eu tô bem, eu tô bem. Não precisa se preocupar comigo. Ah, se você insiste. Nesse caso, eu gostaria de saber mais sobre de onde você vem. Você continua a me intrigar com cada conversa. Acho que posso fazer o meu melhor com isso. Tem algo estranho acontecendo pra causar esses efeitos? O jogo mal pôde se conter quando todo mundo não tava lá? Se algo der errado enquanto eu não estiver presente... É, rapaz... Ok, como foi dito por vocês Esse mod parece bem grande Então pra não prolongar esse vídeo Até porque eu tô meio sem tempo Eu vou trazer uma parte 2 aqui no próximo vídeo Demorou? Eu espero que vocês tenham gostado E quanto mais likezinho vocês deixarem aqui Mais vocês vão mostrar que vocês curtiram E que vocês querem ver a parte 2 logo, ok? Espero vocês aqui no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima